Eu, forte. eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu taca tá a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Calma, calma, calma, calma. calma. Yeah.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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Casa você vai ver que eu te sinto como aulas E essa lá é um beat de drill, beat de só vou de um pio Mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma Fazendo freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente Então calma, escute as palmas, mas você não entende que eu toco tua alma Por isso agora, meu mano, eu faço um salmo e isso daqui vira uma salma, pois é você não é inteligente O chão tá escuregadio Igual o guri que tá na tua frente Você tem medo Você vai perder o arredo Você escorrega no chão E a vitória escorrega entre os seus dedos Sabe por quê? Trouxe resposta Sabe que eu trouxe proposta Aê, na tá escola Que eu vou colar atrás da sua costa Você quer cortar?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 por isso cê é meu mano. Na verdade, isso é em gratidão. E pra tua se fazer na boca, Satana, esse não é meu plano. ah. Uh, e pra cima fracas, garoto, que eu explano. Vai tacar a papel no baldinho Depois cê pede quando prova no ano. Eu sou como o homem arranha. Só que sem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que escreveu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostra o roxo no M, M A professora do ar, eu tacava Hoje ela me chama de Lebron James. Let's take Let's take Let's take Let's inteligência essa é a grande sted? Não era na prova de português, matemática, física e sí, sim no bastete Pode crer, o chute te resta, mas Limas eu o de testa Por isso agora eu marco bem pouco, mas é pra acabar com a festa Você vai marcar. Eu sou franco, você é jogador no banco yeah. Marca de três pontos, testo em curry, porra, branco. Uh.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 Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Okay, okay, okay. Eu não apoio o Lá, não tô no apetite, também que a rima é Sabe que eu repito tudo? A minha rima é rústica. O que você faz é freestyle. O que eu faço é música. Quem é você pra falar quando o que eu faço? na é música também. Te mato agora, destino que eu sou o Harry. De ah. repente é tua rima, pode crer. Na moral, você vê que a rima da batalha de trigo. igual a batalha de frio, perde é qual? Eu vou eu sei que cada um que olhou, acreditou Quando eu tava no quadro assustado Nenhuma câmera me filmou, mas eu mudei Eu falo coisas que eu não falava Hoje eu vivo de rima Inclusive é que você suava Pode ser, mas você falou comigo Eu falo com o espectador Porque eu tô sempre do teu lado Te estender na mão, acalenta na dor Isso não fale assim comigo Mas eu te falo que eu alto No quarto eu te abraço do amigo Mas te mato em cima do fala Eu amei com todo quando eu fiz um round esse espectador é a mesma vida, os dois me olham os dois me aplaudem Essa parada, você sabe de improvisação Você não cabe, arranquei sua o um coração Eu não leio comentário, eu não escuto eu aplauso Tudo que eu penso, mano, é encontrar os meus causos Na verdade, eu não sou interditado, é meu mano, você é diferente Na verdade, eles te aplaudem de casa, eu te olho e de frente Eu também vou te aplaudir, eu te amo, guri, Eu não preciso falar isso pra eles olhar meu meu caldinho, claro que eu rimo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã Vocês são combustíveis Vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não conseguia sacar um ao outro Vê segundo o escroto Eles não entendem que agora a gente torce dentro desse desgosto. Eu não rimo para você Eu rimo para movimenta a pista Pra melhorar o problema desse mundo Eu rimo para os haters racistas Uma salva de Paula de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 Ah. <sighs>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 de marola, nunca pisou na fazenda, nem pauta, nem pra jogar bola cê falou, merda, não é competente tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente Aê. o seu estroco, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro é verdade, meu mano, que eu nunca apanho, nasce cinco dentes a cada batalha que eu ganho eu vou ganhar pela segunda vez tinha um no céu da boca agora vai ter seis agora vai ter seis. Falei de que você gosta na boca Meu mano, calma não e Eu quero ver por teu Otário Até essas duas cabeças Falei de dente de boca Essa é improvisada é o que tem na boca Você que coloca das paradas.